Eu tenho muita dificuldade em jogar ranked, sou monosup e prefiro muito mais jogar uma normal game do que ranked. Acho que isso diminuiu o meu grau de aprendizado sobre o jogo. Com certeza, mano. Pego o Neymar <coughs> e bota ele pra jogar no futebol. Lá da escola <risos> dele Lá com os meninos de 15 anos né Lá que tá aprendendo os adolescentes Aí pega o Neymar e bota ele pra jogar Lá com o time de Barcelona De base, tá ligado? Ele vai conseguir aprender mais algumas coisas Ele vai ter mais umas malícias, tá ligado? Nossa, não sei se essa foi uma das melhores analogias Aí, né? Deu pra flagrar? Basicamente, se você treinar com os melhores, você se torna melhor né? ah, É, tá ligado? Com a pessoa que seja melhor do que você Eu lembro que quando eu subi, peguei Nível 30 pra jogar ranking, meus amigos falavam Marquinhos, joga mais normal normal game pra você aprender o jogo. Aí eu paguei de gostosinho e falei, ah, aqui o que, mano? Tá maluco? Eu vou jogar ranked. Bum, fiz a MD3. bronze 3. Só que aí eu continuei jogando, jogando, jogando e peguei gold. Então se eu ficasse jogando normal game eu não ia pegar ela nenhum. Comigo foi a mesma coisa, mano. Só que eu caí bronze 5 eu fiquei no bronze por um tempo ainda. Peguei gold não. Pode crer. Eu ficava, tre eu tre ficava tremendo pra jogar, tremendo velho. Aqui? É, Olha, tremendo aqui? Mas... Tremendo, tremendo, uhum. eu, eu, Nossa, o Zé que tava me beitando aqui, velho. You gotta spare on me Posso tentar ir nesse midi, se ele gastar o Shadow você já fala Vai, ah, demorou então, eu vou beitar ela Gastou Passei no Aranguixo, gastou? Tô indo então Eu flash nele, hein Demorou é Aceito, né? Caralho Vai vem um Zac pulando, acho que vou ter que flashar Aí dele Nossa, fudeu. Se quiser que nem eu passeio, vai perder. Pô, né? oh, da hora, né, velho? Eu sabia que ele ia vir, mano. Da hora, né, véi? Essa noção, né, velho? É, pelo é, menos previu. Massa, mano. né? Previ, previ. Já, já, já achei o worth a play, tá ligado? Por conta disso. E eu sabia que ele ia pular, eu já tava com o dedo no, no flash, assim, ó, mano. Vou ou não vou, chat? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Pinga muito não, Oi. mano. O cara que pingou não pinga Oi. muito não, que eu sei o que eu tô fazendo. Vai, deu boa, galera. Deu boa. Eu vou, eu vou na serafina, hein, mano. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Ah, parou aí, pô. Matando. Ai. Uh, Mate. Dead tá sem ult Eu vi Vou me curar aqui, a gente vira nele, hein. Aqui, ó, pegar ele aqui, ó. Pegou pistola né? pegou pistola Aí, ó. Nossa, ele tá morto, mano. Só não sabe. Ah, não, mano. Vai dar tempo do de W dele voltar, bota fé. Vai lá, Só se ele tivesse dando E em você, mano. Pé tá que pariu, velho. passa hum. aqui. Oh! Oh! <risos> cara, que é abalo cara. Flash, por <risos> praia! Galera, já lança a aí, <risos> velho. Eu não tinha mal de correr, tá ligado? Eu fiquei esperando ele aparecer pra dar um e flash, auto-ataque, sei lá, velho. Somzinho quente da porra, hein, mano. Ele pira ali, hein, mano. mano. Brinca, vai, vai, brinca, brinca. Eu ver se você é brincar Toma, nossa. Caralho, porra, do tipo bonequinho, mano. Isso daí também. Sabia que ia vir alguém aqui, mano. Cara, esse Zé que não gosta de farmar, não, mano. Eu vou farmar pra ele aqui gosto, então. Então. Pode então. trazer esse aí pra já... nós. Tá, então. E esse aqui também? Eu levei. Eu levei pra você aí, mas Eu só vi agora, mano. Mas eu Ai. só vi a cabecinha, velho. Oh. Vai, vai Zafir e vem uma de cada vez Vai, faz a e vem uma de cada vai, vez cara. Ai, cara. Ai, Ai, meu Deus acabou. do céu Ah, mano, eu fiquei cantando essa música estranha Vai estragar o clipe Caralho, aí cara foi quente, assim, hein, galera Caralho, brincamos Tem umas músicas que já vem implementada na gente, né, mano Tipo, todo mundo já sabe essa música, velho Tru Doideira, né é, Tipo, aquela Tipo, umas dos Zezé de Camargo e Luciano também tipo... Esqueci, mano, putz Ai, peraí como é que chama a caça, mano? Esqueci o nome da música, Brota agora, aqui? Velho. Vamos de brota, vai e faz a fila de novo? Faz a fila, então. Pô, nem fodendo que eu pisei nessa trap, velho. Sabe onde que eu vou pegar eu essa game, galera? Vocês não vão acreditar, mas aqui. Olha ela aqui, se liga. Se tu pegar 80 sub. Que isso, mano? Mano, isso tem um nome. Noção de movimentação de mapa, mano. Eu sei onde que o cara vai estar, tá, mano. Não adianta? Ah! Ah, mano. Meu cérebro pensou em usar a Zônia, Só que aí meu cérebro falou É uma Caitlyn não, não, não vai adiantar né Ela ia botar trap no pé Aí eu pensei tanto que não tem De repente a gente sobe o poeirinho assim mano Tá o coconut passando mano, Aí o Hirox pergunta Por que, que você tá aí em cima filho da puta Pro cara não sair cara Aí lógico que ele não vai sair Se tu tiver na tela cara Aí ele falou mano Pô tava de rolezinho aqui <risos> Tá ligado aquele jeito É um carioca <risos> Tá ligado Tá ligado eu é nele. O Hiro xingou, <risos> xingou tanto ele, Mano, o cara foi foda. Eu, eu resumi, mano. Aí foi um bagulho da inteira. Não, dá pra imaginar hein, filho. <risos> aí o um toco, tava de rolezinho, de Rolezinho. Mas aqui, se eu tiver mano. um tempo pra te ajudar aqui, velho. Vamos falar que eu não tô. Ah, aí, mano, aí, toda mano. vez dá eu... pra eu lutar contra essa Kate, mas eu não uh. aperto, velho. Esse item vendaval dela me surpreendeu, mano. Juster. É, não, mano, não. Acho que não. Tu jogou Sim. na era na tank lá, quando o Netacul voltou? Ah mano, o cara botou trap no meu pé, mano. Por isso que eu não tenho que apertar as zonas perda aqui. Pera aí, Vitor. Vitor, pelos 5 subzões de presente com a gente na comunidade aí, meu príncipe. Só agradece o apoio, pai. Cara, o barão, mata, mata, sai vivo. Brinca, se diverte. Agradece tudo, mas do que só... bom. <risos> ah mano, caralho, velho. O que mais que eu tenho que fazer, velho? Mano, é muito fácil ele roubar, velho. Calma aí. É qualquer pessoa que Ou ele eu não perco Eu perco pro Zed. Não, você não vai perder pra ninguém não, mano. Nossa! Ah. Nossa, que isso aqui, cara. Foi só a Kent de longe, viu? Ou, oh, se vocês só saem é. vivo, é bom, mano. Ah, vocês matam, acho, mano. Acho que vocês lutam isso aí, viu? Matar, cara. Pode ir, pode ir, Naty. Pode ir, Natinho. Cara, esqueci que eu tava jogando lá, o cara. Falaram daquele... Pra... Falaram daquele seu apelido lá, Renatinha Renatinho, borracha fraca. É, aqui, Renatinho, <risos> borrambinha, <risos> meia pomba também, mano né? é, <risos> é, Renatinho, Renatinho gostosinho. Será <risos> é que faz história aqui, Valio? Eu vou focar Nexus, mano. Ah. Vamos matar a Keita antes de GG, mano. Tô grato pra esse tô, cara. cara velho. Tá bom, tá velho. Vamos então, embora. Você tem que tankar um. Só um, Renatinho. Só um. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Foi. Beleza, mano. É isso. Agora aquele mais 50 zone. Só fechar com estilo, ó. Ah, o cara tirou de mim. os Jogão, jogão, jogão, paizão.